Mano, sabe que minha rima é linda Por que tu tá sentindo esse baque, parceiro? eu nem te ataque ainda. Já de jovem por isso que se rebaixa. Já mais de jovem que eu só jovem é que te atropelo no passando mais uma marcha. Sei que você é jovem só tipo 19 mas mano meu tipo é bem mais ainda. Enquanto lá tá já aqui em cima mandando minhas rimas quem domina é os Sprinta. Tá ligado que é mesmo mandando Será que o bom que é como mandar um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 essas suas ideias me melata Meu parceiro, o pente tá comigo Suas rimas cê não tira lá da tia. Então, pega o pente que gato se faz a rima louca Magrão tá de pente gato Tá fudido que hoje é sopa Sabe que é mentira? Só que tô brabo, mano Sabe que cê tá fudido Cê falou do backland, tá que não é noca nem um rádio comigo Aguentei o rádio, parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante, você tem que quando cê chegou, ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era punch. Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, vai se contra mim, vocês lá se fuder A do pente que escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim, cê tá corrompido Hoje não é sereia, eu só boto cor a rosa Porque quando chega na minha frente, tá fudido Uou! Aquela salva de palmas, família, aquela salva de palmas <risos> Eu vou começar porque eu perdi o um empopar e vou fazer acontecer Já perdi um o empopar, eu já perdi batalha Eu já perdi tempo, mas não perco pra você Sabe o é que eu vou fazer acontecer? Na rima, parceiro, eu vou além Ai meu Deus, pede para ele tirar o faro limpa Pede para ele vir rima também Pede pra ele vir rima também, parceiro Que agora tudo pagando tá tu é de doente Tem algum cara atacando minha dúvida Esquecendo do meu oponente que tá aqui na tua frente Contra a mim, você quer falar de perder, mas tu é honrado Quando você chega aí e fala de perder, a batalha não vai. Eu tô vendo ele bem, só que eu enxergo ele por cima Você tá vendo, tá vendo, aqui fazendo verso sempre na improvisada Por isso que agora eu vou pensando em ti sabe que parceiro na minha frente você não é nada Por isso que você boa Tipo mal alma penada Você fala tanto que aprendi não esquece Você É uma piada, vai ser é uma rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente o prato não é nada Na frente eu sou nada, na sua mente que eu falo tudo. Vale tudo Calma, que tudo agora continua Calma, meu parceiro, não é nada Quer falar de mentir, eu já tô dentro da tua Ele quer falar que me mata nessa batalha Quando faz a rima falha, por isso vira repente. Você pode ir até me matar nessa batalha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 E se a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ele falou que mandou rima pra minha dupla, e que eu vou também. Olha, mano, que bagulho doido! Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a troca eu decidi, vou fazer tudo de dobro.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 É, é, é, é, é. <risos> hey, meu, tá tranquilo, tá ligado? Que eu vou fazendo dia improvisado e vou fazendo acontecer Todo mundo já sabia o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias eu vou mostrando para você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra Não deixar de passar dela <risos>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 você, Tá ligado meu parceiro que você é vacilão Eu podia ser o um muro mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na moral, meu irmão já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe mentir de eu tô na pista, não desmere essa conquista Porque eu sou medalhista, de ouro tá no meu peito Demorou, parceiro? mas cê tá ligado Que você falou que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte você vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante